A história do filme La muerte te dá os ou começa quando Tri, que é uma garota muito babaca, acorda na casa de um estranho e vai até sua casa. Só que nesse trajeto ela fala com várias pessoas de uma forma uma babaca, É o que é a vida normal de qualquer ser humano. Só que tinha algo que Tri não esperava, que alguém ia querer matá-la no dia do seu aniversário. E assim, ela acaba morrendo mesmo, né? Só que ela renasce como uma fênix. Pra descobrir que tá presa num looping macabro onde ela só vai sair de lá quando ela descobrir quem tá querendo matá-la. Só que até ela descobrir quem é a pessoa que quer ver ela morta, assim vai, vai, ela vai demorar, vai demorar, ela vai morrer, vai morrer de novo, aí acorda, e morre de novo, aí acorda, morre de novo. Uma das coisas mais marcantes pra mim nesse filme é a trilha sonora. Ela passa um medo, assim, você fica com medo, mas ao mesmo tempo, cara, ela passa uma ação, uma adrenalina, uma sensação, assim, muito boa, muito top. <risos> é, esse filme, ele é mais de suspense e ação do que de terror. Tem muitos sites que classificam ele como de terror, é, muita gente que fala dele como se fosse um filme de terror, mas ele é mais um suspense misturado com ação. Tem também uma comédia no meio, mas... Uh, esses são os gêneros mais predominantes Então se você quer assistir um filme de terror mesmo Assim, de assassino e pá Eu recomendo, por exemplo, Hush, A Morte Ouve, Que é bem interessante E tem esse negócio de perseguição, de assassino e pá A protagonista Tree Gilbert Eu não sei se fala Tri ou Tree, Eu não sei como é que pronuncio o nome dela É interpretada pela Jessica Hu E gente, essa mina Ela faz a personagem ficar carismática E ao mesmo tempo Muito chata eu não sei explicar pra vocês, mas no início do filme, você chega até achar que a mina merece pelo que ela tá passando, gente. Porque a forma que ela trata as pessoas ao redor dela, a forma que ela trata o próprio pai, é um negócio tão assim, meu Deus, que mina escruta. Só que, ao mesmo tempo, ela tem um carisma que faz você torcer por ela e querer descobrir junto com ela... Quem é que quer matá-la? O filme ainda tem uma, uma comédia romântica incluída co entre a Tree e o Carter. É Carter? Eu não sei se o nome dele é Carter mesmo. <risos> e que lembra até aquele filme como se fosse a primeira vez que o Adam Sandler participa. Que a menina ela tem uma doença rara que faz com que ela esqueça as coisas muito rápido. E o Adam Sandler tem que estar tá conquistando ela o tempo inteiro para poder ficar junto com ela porque em alguns momentos do filme ela tenta explicar para o Carter o que está acontecendo dela tá vivendo nesse looping e ele em parte acredita e dá até uma ideia de plano para ela seguir pá. só que acaba que no outro dia acorda tudo normal de novo reinicia o dia e ela meio que perde esse vínculo com o Carter então, é, então eu até lembrei desse filme ele em algumas horas pode parecer repetitivo é, eu, tive, eu não tive tanta essa sensação, mas eu tava assistindo com meu primo, Pedro Henrique, eu não sei. Eu acho que ele já apareceu aqui no canal em algum vídeo, provavelmente. E ele assistiu o filme e ele achou bem repetitivo em algumas partes. E na verdade é, porque mostra várias vezes ela acordando, fazendo as mesmas coisas e pá. O filme até tenta mudar lá pro meio do filme, tem, um, tem umas diferenciazinhas, por exemplo, tem um dia que ela sai nua pela, da ru, na rua, ela sai nua na rua, é outra, ela pinta o cabelo Pra tentar dar uma diferenciada Mas ainda assim, o filme tem essa questão da repetição Mas ele não é um filme longo demais Então eu acho que isso não é ruim Faz parte da narrativa Mas pra algumas pessoas pode ser cansativo Como foi pra Pedro O final tem uma reviravolta inesperada, gente Que por essa, assim, nem o futuro esperava Só que, assim A reviravolta, você só vai saber Se você assistiu o filme, bebê Você achou o que? Que eu ia te contar o final de bandeja? Não né? O que você pensa que você é? É não você vai assistir também, rapaz? Deixa ser besta? O filme está disponível na Netflix, no look e no telecine. Então não tem desculpa pra você não assistir. Se fala assim, ai, ah, Júlia, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aluga. O look tem um sistema que se aluga filme. Tá parecendo que eu tô fazendo propaganda, gente, mas eu não tô. É porque eu gosto de dizer assim, porque muitas vezes eu tô assistindo vídeo e crítica, e eu também assisto crítica de filme. Uh, e eu quero saber onde assistir o filme, muitas vezes não tem no Google E eu tenho que estar tá procurando site por site, aí eu vou no, na Netflix ver se tem, aí não tem Aí eu vou na, no Telecine ver se tem Não que eu tenha o plano da Telecine, né? Don't have money, don't have money Porém, é, é, eu gosto de ver e acaba que eu tenho que estar tá nessa procura se eu quero assistir um filme então eu acho que é muito mais interessante eu dizer para vocês onde tem. Para caso você tenha um plano, você já ir lá e você já ir lá e assistir o filme. Também tá disponível para Pra para <risos> Virei Virou um cebolinha aqui do lado, pra, do nada. Eu tô triste com a situação. <risos> Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Um beijo, um queijo e tchau. Falou. Como que eu vou dizer Ela que eu gosto do seu cheiro Gosto do seu cabelo É o que, que ela faz Minha pupila dilatar